I fall. E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 Rico em misericórdia, partilha sua vida conosco E hoje também nos ensina a partilhar o pão Na primeira leitura, Eliseu, o profeta Se vê diante de um povo que vive um tempo de carestia Um povo que vive um momento de dificuldade, de privação Um tempo muito duro e diante daqueles homens, Eliseu pede que o rapaz que lhe deu vinte pães de cevada possa distribuí-los. Pães de cevada. Não eram pães de trigo, porque os pães de trigo eram para as pessoas que tinham mais condições. E aquele povo... A eles restava o pão mais simples de cevada Mas é esse que é distribuído E agora alimenta a todos O mesmo nós vamos ver acontecendo No Novo Testamento Agora em Jesus No Evangelho de hoje Tudo aquilo que acontece No Antigo Testamento Sempre vai apontar Para o Novo Testamento No qual nós vemos Jesus como aquele que é a plenitude da revelação. E nos deparamos hoje com o mestre diante de uma multidão, tal como no sábado passado, vocês se lembram muito bem, que o Senhor ao levantar os olhos viu uma multidão que estava como que ovelhas sem pastor. E ele sente compaixão desta multidão. Hoje Jesus ensina os seus seguidores A colocar a compaixão em prática Diante daquelas pessoas Jesus faz uma pergunta com o seu jeito pedagógico Mas como nós vamos dar de comer a esta multidão? Não que Jesus não soubesse o que fazer naquele instante E sim porque ele queria provocar os apóstolos, queria que eles vissem com os olhos deles aquela realidade e assim se comprometessem, passassem a agir. Felipe vai se justificar, mas Senhor como que nós vamos dar de comer a todo esse povo e fala até em valores, não é? Não é possível, em outras palavras, né? a conta não fecha Jesus. Mas tem um menino aqui com cinco pães e dois peixes. Embora isso não seja o suficiente para alimentar essa multidão. O que Jesus faz hoje na multiplicação dos pães, não é uma demonstração do seu poder simplesmente. É um ensinamento. Assim como o Eliseu, é aquele que é usado por Deus para alimentar o povo... Hoje Jesus diz aos seus apóstolos que eles mesmos devem dar de comer àquela multidão. E assim a multiplicação acontece, não do nada, acontece a partir daquilo que é trazido. Lá no antigo testamento com Eliseu, alguém que nós não sabemos quem, leva os pães. Aqui com Jesus, hoje nesse evangelho, é um menino... Parece insignificante o que ele traz, mas é isso de que Deus se usa para fazer a obra dele acontecer. Deus sempre vai contar conosco, não porque Deus não seja o Todo-Poderoso, ele é onipotente, mas ele quis contar com a nossa colaboração. E é por isso que os pães não surgem do nada, surgem sim da partilha. E aí que a multiplicação acontece. Na Igreja Católica, a partilha deve acontecer de uma forma organizada. A exemplo do Evangelho, Jesus ordena que todos se sentem primeiro na relva. E depois que se partilhe aqueles pães que foram multiplicados. Também nós, na nossa paróquia, temos a pastoral do alimento que não é aquela simplesmente que presta um serviço assistencialista, mas é aquela que ao visitar as famílias, ao analisar cada realidade, realmente vê a urgência de muitas pessoas e a partir da partilha dos fiéis destina os alimentos a quem de fato dele deles necessitam. É a palavra de Deus. Ecoando de forma pastoral. Também através desse serviço. E quem realmente. Olha para aquela realidade. E faz uma pequena entrevista com a família. Não tem tempo para dizer. Ah, mas esses daí não trabalham. Esses daí não se importam com nada. Quem realmente vê a urgência. Não tem tempo nem para julgar. É alguém que. Socorre aquela necessidade por primeiro. Claro que nós somos chamados a ir além disso, a promover as pessoas, a educá-las também financeiramente. Mas existe um momento em que não dá tempo de ficar somente ensinando, não é? É preciso socorrer primeiro porque existe ali uma prioridade para que depois disso a gente possa formar as pessoas a ser responsáveis também. Mas o Senhor primeiramente responsabiliza aqueles que têm mais condições, que são os, os seus apóstolos, para que depois toda a multidão saciada por aquele pão se sinta responsável também, sabe do que de recolher os pães. A fartura, a abundância aconteceu ali com a multiplicação. Mas isso não quer dizer que se deva esbanjar aquilo que se tem. Depois de recolhidos os pães, nós vemos que doze cestos estão cheios agora. As pessoas se saciaram e ainda elas puderam guardar. Não para acumular, mas para depois certamente destinar para outros. A palavra de Deus hoje nos convida a olhar também. Não só para o nosso prato, mas para a nossa vida como um todo. Talvez até mesmo para o nosso próprio guarda-roupa. E ver que, quem sabe, nós tenhamos tantas coisas, não é mesmo? Que poderiam sim ser partilhadas. E não apenas aquela que já está surrada, aquela peça que talvez nem você queira mais, não é? Mas aquela peça que você tem e talvez algumas outras pessoas... Nunca terão condições de tê-la. Ou talvez não tenham o um terço, ou quem sabe menos, daquilo que você tem. Mas não paremos nas coisas materiais apenas. Existe uma outra partilha, e quem sabe essa seja até mais preciosa nos dias de hoje. Me explico. Eu lembro de um amigo que dizia assim para mim: quando a gente olha para uma criança e já percebe que ela tem menos de um ano, essa bebê tem quanto tempo? Nove. Nove meses. Eu não perguntei quantos anos, porque dá para saber que ela não tem um aninho ainda, né? Quanto tempo ela tem? O tempo é vida. Se eu estou partilhando o meu tempo, logo eu estou partilhando a minha vida. E essa é uma partilha hoje tão difícil, porque nós não temos, talvez, paciência. É um exercício grande a ser feito. Tanto é que Paulo hoje fala na carta, aqueles que moram em Éfeso, que eles devem realmente viver nesse vínculo de, de paz, de unidade. Que eles devem realmente exercitar a paciência, suportando uns aos outros. Suportar na Sagrada Escritura não quer dizer aturar alguém, ter que aguentar uma pessoa e engolir a todo custo. O suportar quer dizer ser suporte. Tal como esta base é suporte para o sírio pascal, essa vela que representa o Cristo ressuscitado. Ser suporte é ser amparo, é ser apoio. Principalmente quando a pessoa que está do lado, seja física ou emocionalmente, não consegue sozinha. Isso começa na família. O suporte, o amparo, por meio da paciência, que também faz com que Cristo haja em todos Cristo realmente se use de nós com a unidade que acontece. Ser suporte é ser Cristo também para as pessoas. E Cristo é o pão partilhado, é a vida que se dá. Hoje, na multiplicação dos pães, o que acontece? Vamos à fonte, à Sagrada Escritura. O autor sagrado vai, hoje, nos dizer alguns gestos que Jesus faz no momento da multiplicação. E nós vamos agora procurar. Quando Jesus pede para que a multidão se sente, o que, que ele faz? Vamos aqui, se alguém até encontrar pode me falar, né? Ele Toma os pães, lá no versículo 11. Ele dá graças e depois ele distribui aos que estavam sentados. O que nós ouvimos em cada oração eucarística, no momento em que fazemos memória de Cristo. Tomando pão, o pão em suas mãos, ele deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo... Aquilo que Jesus hoje realiza na multiplicação dos pães, nos remete também àquilo que Ele realizará na ceia depois com os seus apóstolos. De maneira que aquilo que nós fazemos aqui ao comungar o corpo de Jesus, deve também ser estendido na nossa vida, na comunhão com as pessoas, na partilha da nossa vida. Queremos hoje nos voltar para Jesus, que é pão partilhado, para que nós também possamos partilhar a nossa existência. Ninguém é rico o suficiente para dizer que não precisa de ninguém. Hum? Todos precisamos. E ninguém é pobre o bastante para dizer que eu não posso dar nada. Queremos hoje ser o pão partilhado como cristãos que vivem o um vínculo da unidade em Jesus Cristo, que nos ensina a dividir a nossa vida com os outros. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio